Paz Senhor, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre a importância de congregar, de estar em congregação de Estar juntos, reunidos, tentando criar uma unidade A palavra de Deus fala lá em Hebreus 10:25. O escritor ao Hebreus diz o seguinte Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões Pelo contrário, animemos uns aos outros E ainda mais agora, que vocês vêm que está chegando em outras versões falam, não deixamos de congregar, não deixamos de estar juntos. E isso é um propósito muito importante para a vida de quem crê em Cristo, quem crê na Bíblia. Ainda existe uma ideia, assim, que não sei de onde surgiu, de que, tudo bem, Deus é bom, Ele me visita no, visita no meu quarto e eu vou viver ali, porque eu posso ter acesso a Deus no meu quarto, ou na minha casa, eu não preciso estar na igreja ou junto com outros crentes. Tá, você pode. Mas é a mesma coisa de você falar que você não precisa nunca mais comer no restaurante porque você pode fazer comida em casa. Ou de que você não precisa nunca mais ter um Natal em família porque você pode muito bem comer um piro sozinho. Em outras palavras, não é questão de poder. É óbvio que se Deus quiser conversar com você e viver com você sozinho no deserto o resto da vida, Deus pode, porque Deus pode tudo. Um Deus que criou planetas não vai poder te visitar no seu quarto. É lógico que sim. O próprio Mateus fala: você quer entrar na presença de Deus, fecha a porta do seu quarto, conversa com Deus, traz Ele a sua intimidade, a sua vida. Não é essa a questão. Poder, você pode. Deus fala com você no seu quarto, no banheiro, dirigindo, escovando os dentes. Deus vai falar com você assim que o seu coração estiver disposto a ouvir o que Deus já está falando desde a eternidade. A questão é. A reunião, a unidade, a comunhão, a integração, estar juntos, ir às reuniões, ir até o prédio da sua igreja, fazer parte da sua célula, é, buscar a palavra de Deus, ser ministrado por outras pessoas, isso é um mandamento bíblico. E por que, que faz tanta importância? Por que, que tem tanta importância esse mandamento bíblico? Você não vai enxergar na palavra de Deus, nem no Novo Testamento, essa ideia do templo como igreja, como a gente tem hoje em dia, né? de ir aos domingos, ir aos sábados, se reunir no prédio. Mas eles viviam... E essa era a igreja primitiva, a primeira igreja, compartilhando as coisas uns com os outros, convivendo uns com os outros, partindo pão, fazendo santa ceia toda vez que se encontravam, um sabia da vida do outro, era uma vida de família, de amizade, de amor de Deus. E uma família que é hierarquia, tem a ver com a palavra do Senhor, onde Deus é o Pai e as pessoas junto com vocês são seus irmãos, ou seja, Ninguém entre nós tem essa autoridade de estar tá castigando ninguém ou de estar tá fazendo nenhum tipo de educação no sentido de pai que educa os filhos, porque o pai é o próprio Deus, é o Espírito Santo que vai te ensinar e vai te guiar nessas coisas. As pessoas da igreja são seus irmãos. Irmãos que têm o mesmo pai, pessoas que têm a mesma fé, gente que está buscando a mesma coisa que você, conviver com o Espírito de Deus, entender quem Jesus é, aprender mais da palavra, ter o poder de Deus, pai, na sua vida. Só que a palavra está dizendo claramente, tem gente que não está querendo ir nas reuniões, não sejam sim. É isso que Hebreus está dizendo. E por que não ser? Porque quando você está junto, é como se você deixasse de ser um tijolo sozinho e agora passasse a ser um tijolo dentro de uma construção. Tijolo sozinho tem muito potencial, mas não constrói parede, não faz prédio, não edifica nada. Ovelha sozinha é muito mais propícia de ser abocanhada por um lobo mal do que quando ela está em bando ao cuidado de um pastor. Quando você é um cristão sozinho, lendo a Bíblia sozinho, buscando a Deus sozinho, não deixa de ser um cristão abençoado, que Deus o ama e morreu por você. Mas o YouTube não vai fazer por você o que a igreja pode fazer. Os canais do YouTube não vão lá na sua casa perguntar se está tudo bem, te arrumar uma cesta básica, conversar com você, conhecer a sua família, orar pelas suas necessidades. As pessoas do seu Facebook e do seu WhatsApp não estão incomodadas em te conhecer e se relacionar com você. Agora, a igreja ela tem como mandamento se relacionar com você, porque é isso que Jesus fazia. Jesus não era um palestrante que chegava, falava e vida que segue. Ele falava, galera, larga as coisas e vem comigo, anda comigo, come comigo, viaja comigo, convive comigo. Jesus vivia em igreja porque Jesus vivia com as pessoas, nas reuniões junto das pessoas. Existia cura, existiam testemunhos. Isso você só vai conseguir viver quando você estiver inserido dentro de uma comunhão. Às vezes você está muito fraco, mas alguém ali do seu lado está mais fortalecido. E essa pessoa vai te ajudar a se fortalecer. Orando por você, convivendo com você, te animando nos dias, como diz a palavra de Deus. Sozinho é possível, mas é muito mais difícil. Não vai pelo caminho mais difícil, vai pelo que o Senhor Jesus mandou, vai pelo que a palavra de Deus fala que é o melhor para você. Quando nós estamos em igreja, quando nós vamos a um culto, por exemplo, existem pessoas que passaram semanas se preparando para preparar uma palavra abençoada para ministrar sobre a sua vida. Pessoas que se prepararam ensaiando para tocar canções que vão ministrar o seu coração e quebrantar através de louvor. Pessoas que dedicaram o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, para abençoar você em um momento ali de duas horas, três horas, não para recarregar suas baterias, mas para te ajudar a agradecer pelas baterias que já foram recarregadas há muito tempo. Num culto, por exemplo, que é o meu ponto principal aqui, são várias pessoas reunidas para criar uma unidade de adoração. E a palavra de Deus fala que onde estiverem dois ou mais reunidos, o Senhor Jesus ali está. Então quando tem mais pessoas, nós temos maior presença de Deus. Grandes conferências acontecem em grandes curas, porque são muitas pessoas unidas com o mesmo propósito por muito tempo. Então é um cultão. Sabe? De muita gente que se esforçou para estar ali Você está tendo uma atitude de fé mostrando que você está saindo do seu conforto Da sua zona ali de conforto para ir buscar a Deus E pessoas com esse mesmo coração, esse mesmo propósito Representam uma unidade A eternidade de Deus ela tem a ver com a comunhão Lá no início de todas as coisas era Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo vivendo uma vida de Deus em comunhão. E é essa a vontade do Senhor para nós. Que nós vivamos em comunhão, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, convivendo e suportando em amor uns aos outros. Isso só é possível fazer quando tem o outro. Só você não vai estar exercendo amor. Como que você vai exercer seu amor, sua misericórdia? Os dons do Espírito Santo, que são sempre para os outros, se não tem os outros e é só você. Esse é o ponto principal. Você se fortalece quando você tem que falar de Deus para alguém. Você se fortalece quando você tem que contar suas experiências para alguém. E você se fortalece quando alguém se preocupa com você em amor. E juntos numa base cristã de que Deus que faz todas as coisas, como irmãos, buscam um pai amoroso que quer abençoar essa família. Eu sei que não é toda a igreja que dá esse sentimento, eu sei que não é todo líder, não é todo pastor, não é toda célula que dá esse sentimento de pertencimento. Eu sei que existem fofocas, eu sei que existem é, inveja, eu sei que existe falta de oportunidade, mas eu também sei. Que é da vontade de Deus que a igreja represente ele. Deus podia muito bem ter falado, eu quero ser representado pelas escolas. Ou eu quero ser representado pelos hospitais. Ou eu quero ser representado, mas ele não foi nem por escola de samba, nem por nada. Ele resolveu pela igreja. Então eu sei que essa é igreja é da vontade do Senhor, e eu não estou falando igreja, prédio, placa, nome. Eu falo pessoas com o mesmo coração que entendem que Jesus é Deus. Então é com Deus que você vai resolver isso. Começa a orar pela sua igreja. Começa a orar pelos pastores que você conhece, pelos padres que você conhece, pelos guias que você conhece Começa a orar pelas autoridades que você conhece, começa a orar pelas pessoas que você admira Começa a orar pelos irmãos que você sabe que não aguenta ver alguma coisa quando você, cai a língua, hum, sabe? tem que focar, Porque é na sua oração que o poder do pai vai ser resplandecido você vai ser escutado, você vai entender que existem coisas muito maiores, e melhores e eternas e incríveis do que só uma reunião de domingo, só um grupo no WhatsApp, às vezes um irmão falar o que te magoa, você falar o que magoa o irmão. Mas a comunhão, ela é muito além de uma lei da boa convivência, de pessoas que não bebem cerveja no fim da semana. Ela tem a ver com pessoas que compartilham do corpo e do sangue de Cristo através da Santa Ceia. E dentro disso elas estão inseridas no corpo do próprio Deus que se entregou. A igreja de Cristo, e para Cristo, e por Cristo. Então, por via das dúvidas, converse com Cristo sobre. Comece a orar em relação a isso. Comece a buscar na palavra de Deus o que é falado sobre comunhão e estar junto. E deixe-se ministrado pelo Espírito Santo. para de viver a sua vida cristã sozinho, solitário, às vezes até deprimido. Porque não tem alguém tão legal que vai te entender. Porque quem vai te entender, no fim das contas, é Deus. Mas comece a olhar para o outro com um olharzinho de compaixão. E veja que o Senhor vai te usar para abençoar as pessoas. E no processo, você vai se sentir amado e é aceito. Assim. Experiência própria. Amém? Que o Senhor te favoreça.